o curso Arduino Básico com Programação em Blocks, ou Arduino Básico com Blocks, ele é um curso do Departamento Acadêmico de Informática da INF da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba. E eu sou coordenador do Laser, Laboratório Avançado de Sistemas Embarcados em Robótica. E eu estou aqui hoje para falar para vocês, na nossa aula 2, sobre TinkerCAD Circuits, leds, polaridade e portas do Arduino. então um circuito básico aqui que acende uma luzinha ou um led né, é esse aqui ele é composto de uma fonte de alimentação né, pode ser uma bateria ou uma fonte ligada na tomada um circuito aqui, um componente resistor que limita a corrente que passa nesse circuito e uma luzinha ou led ah, então hoje nós vamos ver com um pouco mais de detalhe todos esses componentes aqui Então primeiro o LED, LED significa Light Emitting Diode, está vendo aqui em cima? Ah, diodo Emissor de Luz Então ele é um componente do tipo diodo que tem como característica de só deixar passar a corrente numa determinada polaridade Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso na sequência então está aqui a aparência do LED, né? ele é uma pequena peça, então ela tem aqui 3 centímetros de comprimento nas suas perninhas né? e em torno de meio centímetro de largura. E o LED ele deve ser identificado a sua polaridade né? através de algumas marcações no seu corpo. Então ele tem aqui um chanfro no lado do negativo né? e normalmente a perna do positivo ela é um pouco mais comprida. Então, na hora que você vê ele no desenho aqui, né, a parte positiva é chamada de ânodo ou anodo, e a parte negativa é o cátodo ou catodo. E quando passa a corrente nesse sentido aqui, ele gera luz. Né? Então, olhando aqui o LED, você deve ser capaz de identificar a parte negativa, como sendo a que tem o chanfro, e a positiva, como sendo que tem a perninha maior. Aqui eu tenho um circuito básico de... É, acendimento do LED no TinkerCat circuit, então aqui eu tenho a minha protoboard tenho um resistor aqui, uma resistência de 1 kΩ e o meu LED, e aqui eu tenho uma fonte de tensão que está alimentando com 5V esse meu circuito, né? então passa a corrente aqui pelo resistor e depois pelo LED, por que eu preciso do resistor? porque o LED é uma peça sensível, se passar muita corrente por ele ele queima, é, a capacidade máxima de é... Passar a corrente dele de 20 mA, se passar mais que isso ele queima, por isso que existe o um resistor aqui para limitar a corrente que passa pelo LED. Então olhando mais de perto aqui, né? o anodo né? é a parte positiva, então aqui né? identificado no TinkerCAD como essa perninha mais tortinha. E o catodo, pino negativo, é o lado de cá. Aqui. ok pessoal? corrente elétrica que passa por um LED, então, ela é definida pela tensão e pelo resistor que está em série com ele. Então, aqui eu tenho dois casos, né, o 1 kO, que com 5 volts ele passa 3.3 mA, por que 3.3? Porque essa corrente que passa aqui pelo LED, ela converte um pouco da energia em luminosidade. Então, dos 5 volts que chega aqui, ele só chega a 3.32 aqui no Resistor, então 3.32 dividido por 1K dá um 3.3mA Se for um resistor de 100 Ohms, então vai dar 31mA Ok pessoal, então agora eu queria mostrar para vocês o nosso circuito no TinkerCAD né? Então está aqui o mesmo circuito, só que eu primeiro iniciei a simulação aqui Simplesmente com a fonte alimentando o resistor, né? esse resistor nosso aqui é de é 1 um Kilo -ohm, né? e daí ao inicializar a simulação ele passa 5 miliamperes, né? é os 5 volts divididos pelos 1.000 ohms. e se daí eu tirar aqui esse conector e colocar em série o meu LED ele vai passar então os 3.1 miliamperes e acender aqui o LED tá pra ver? Né? apaga e acende. ok pessoal então uma outra informação que eu queria passar para vocês né, é como agora programar isso utilizando o meu Arduino então eu vou aqui dar um zoom né, aqui aparece o meu Arduino né, e eu consigo conectar a porta aqui de alimentação do LED né, em algumas das portas digitais do meu Arduino. Não sei se dá para ver aqui, né? Tem as portas numeradas aqui de 0 a 3 aqui na parte de cima. São as portas digitais. Né? Então, agora, o meu Arduino é que vai fornecer a alimentação para o meu circuito. Só que esse pino digital aqui eu posso programá-lo utilizando a interface de programação por blocos do Arduino. Então eu vou abrir aqui o código. Está tá vendo ali? passar um pouco mais para perto então com os blocos de código aqui eu consigo programar o meu arduino né? então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é os blocos de saída né? então aqui eu coloco aqui definir LED incorporado como alto esse LED incorporado ele é um LED que já tem aqui dentro do arduino que está ligado exatamente no pino 13 então quando eu defino ele com alto eu coloco 5 volts nesse pino 13 né? Aí um o outro, né, outro bloco aqui é o um bloco aguardar, está aqui na parte de controle. E eu posso aguardar uma quantidade de segundos, ou uma quantidade de milissegundos. Então eu vou fazer aqui aguardar um segundo, aí vou voltar aqui na saída, definir o LED incorporado como baixo, baixo quer dizer zero volts, voltar aqui no controlar e colocar o aguardar mais um segundo. Então ao executar esse código aqui, o que, que vai acontecer com o meu LED? que está conectado no pino 13 né? ele vai ficar aceso por um segundo e apagado por um segundo tá vendo aqui? então esse código aqui deixa eu dar um zoom um pouquinho mais né? esse código aqui que está controlando aquele LED para acender e apagar ok? Então mesmo que eu esconda o código aqui, ele continua sendo executado né? E o meu LED ali acendendo e apagando a cada um segundo um Segundo aceso um segundo apagado E observem aqui ó, na placa Arduino tem aqui um L Que é um LEDzinho também Está ligado também nessa porta 13 e também acende e apagado em Sincronismo aqui com esse meu LED da Protoboard Então na aula de hoje, queria apresentar com mais calma esses conceitos aqui de programação e de protoboard e de LED, né? principalmente a polaridade do LED, né? para que a gente pudesse daí dar continuidade ao nosso curso de Arduino básico com programação em blocos. Obrigado pela atenção, até a próxima